É, meus amigos, nós fizemos aí no nosso último vídeo os personagens que não devem voltar no Mortal 12 e hoje é o dia de fazer o contrário, né não? Eu vou listar aqui hoje pra vocês os personagens que precisam, cara, que devem voltar no Mortal Kombat 12 e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar apenas os personagens que não apareceram no Mortal Kombat 11 para poder integrar essa lista aqui e a gente comentar um pouquinho como pode ser a participação deles também. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora lá pra essa listinha deliciosa de Mortal Mortal Kombat aí, e eu gostaria de aproveitar aqui meus amigos, eu poder pedir a vocês aí sugiram temas que vocês gostariam que eu trouxesse aí nesse sentido, acerca da franquia Mortal Kombat, alguns assuntos sobre o jogo assim, que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal e tudo mais que sejam bem interessantes, e já aproveitem também poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção lá especial de novembro da ProPlay Energy onde na compra de um energético, vocês ganham mais um poder levar para casa e aproveitem também. O nosso cupom de 20% aí De desconto, que é o Meia Lua 20, cara, corre lá, link aqui embaixo no primeiro Comentário fixado e comprem Já o seu energético em pó delicioso Aí, então vamos lá meus amigos Eu estou com minha listinha aqui já devidamente Separada, entendeu, eu fiz um pequeno roteirinho aqui Primeiro, eu acredito que alguns dos personagens Aqui vocês já imaginam e creio Que sejam alguns dos de vocês Também aí, das suas listas, entendeu, que vocês Querem que voltem, inclusive deixem Aqui embaixo depois nos comentários também A lista de personagens que vocês acham que Precisam voltar no Mortal 12 Beleza? Primeiro deles aqui Eu acho que o mais óbvio é o nosso querido Smoke, pois é rapaz Ele já ficou na geladeira aí no Mortal Kombat X Acabou não aparecendo no Mortal Kombat 11 E tivemos um vislumbre Do personagem apenas no Mortal Kombat 9 Que também foi um furo no Mortal Kombat 11 Porque ele deveria ter aparecido sim Na mescla temporal ali da crônica, entendeu? A gente não sabe exatamente como é que foi feito aquele negócio ali Pra mim foi de uma forma aleatória mesmo Então ele deveria ter aparecido, entendeu? Não foi a crônica que escolheu quais os personagens ali, quais os lutadores iriam pra aquele tempo onde acontece a história, entendeu? Não, ela juntou as linhas temporais, então quem estava ali deveria ter aparecido e o Smoke não apareceu e eu acho que foi uma falha muito grande não trazê-lo na história assim como um personagem jogável porque o gameplay dele é muito da hora, então ele precisa voltar no Mortal Kombat 12, meus amigos. E o próximo da nossa listinha aqui, cara, apesar dele ser um saco de pancada nos últimos jogos aí e não ter acrescentado tanto assim na história, eu eu queria muito ver de volta aí o nosso Brod Reptúlio, rapaz. Sim, o nosso Ninja Verde aí, que no Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 ali e tal, era um pouco mais respeitado e acabou virando, como eu disse, aí, né, um saco de pancada de geral nesses últimos jogos. Como todo mundo sabe, cara, ele tem um gameplay bem da hora e eu gostaria demais de vê-lo repaginado no Mortal 12. E por favor, NetherRealm, né, traga a skin do personagem humano pra gente. Nem que seja um fanservice, não precisa ser coisa de história, não, cara. Só traz ali, ele com a pele humana ali mesmo, classicona, Mortal Kombat 1, nossa ia ser muito da hora, por favor, Naderame. E o próximo que eu tenho que comentar aqui, pessoal, eu acredito que seja o desejo de vocês também, que é o nosso Broad Ermac, sim, rapaz, o homem das trocentas milhões de almas ali no seu corpo, entendeu? de diversos guerreiros que fazem ele tão poderoso. Uma coisa decepcionante sobre o Ermac no Mortal Kombat 11, nós vimos que ele aparece no jogo sim, só que apenas na cripta e para poder cair da ponte e morrer e teve um cara que estava cuidando dos designs aí dos personagens do Mortal Kombat 11 que chegou a criar, ele até tinha postado na internet, tá aparecendo na tela para vocês, esse design foderástico do Ermac aí, eu particularmente gostei pra caramba, que acabou não sendo utilizado aí neste jogo mais recente da NetherRealm. Eu acho que foi uma cagadinha muito grande dos caras aí e ele deveria ter aparecido também na história. Eu não lembro exatamente onde ele estava ali no Mortal Kombat 9, mas a gente sabe que o bicho tá vivo no Mortal Kombat X também. Então ele deveria ter aparecido na mescla temporal de alguma maneira, mas não. Decidiram colocar o cara só ali na cripta também pra poder cair no espeto. E os próximos que eu preciso comentar, sim, são dois de uma vez e eu acredito que vocês saibam quais são. Claro que são os nossos robôs aí, né mano? Ketchup e Mostarda, que não apareceram no Mortal Kombat 11 de forma alguma, apenas através de umas falcatruas que a gente faz ali na versão do PC e a gente consegue jogar com eles, porque os personagens estavam dentro do jogo e praticamente prontos cara. Tá certo que eles estavam com Muitos golpes ali do Mortal Kombat X e eles Precisariam mexer em algumas coisinhas ainda para poder deixarem eles mais completos Mas eles já estavam ali Eu acho que não custava nada. Os caras teriam aproveitado Em algum momento do desenvolvimento Do Mortal Kombat 11 para poder finalizá-los E colocá-los no roster para nós. Então eu acho Que eles precisam sim voltar Aí no Mortal 12 arrebentando A boca do balão, cara. Eu não tô Falando tanto em termos de história desses Últimos personagens que eu trouxe aqui porque Realmente nos outros jogos eles não tiveram uma participação tão grande assim. O Sargs e o Sektor tiveram uma pequena participação ali no Mortal Kombat 11 na sede dos Lin construindo seus cyborgs ali para poder ajudar a Crônica, mas acabou ficando por isso mesmo. Reptile e Ermac, eles ficaram mais com um papel secundário, assim como o nosso querido Smoke também, que lá no Mortal Kombat 9 ele apareceu como ajudante do Quan Liang e tudo mais, foi lá para a ilha com ele, mas no Mortal Kombat X ele ficou com o um Merry Revenant que não teve quase nenhuma participação. Então, por isso que eu não tô mencionando em termos de história, entendeu? Eu gostaria que eles voltassem mesmo por conta dos seus próprios game e aí, cara, o próximo aqui, eu tenho muito interesse em vê-lo retornando sim no Mortal 12. Eu acho que ele precisa voltar e eu acho que eles precisam colocar um plot foda pra ele em termos de história. para ele poder atrapalhar a galera do bem ali e mostrar pra gente do que, que ele é capaz. Que é o nosso querido Havik. Pois é, meus amigos. Antes do Mortal Kombat 11 ser cancelado, vocês lembram que levantaram diversos rumores aí sobre um Combat Pack 3. Que eu acho, eu acho, não tenho certeza, que estava em andamento sim e eles acabaram por cancelar aí essa adição ao Mortal Kombat 11 e eu tenho pra mim que o Havik seria um desses personagens desse novo pacote, entendeu? Mas acabou não acontecendo e a gente vê que ele é mencionado no modo história pelo Shinsung também, principalmente quando ele manda o Geras através de um portal pro Reino do Caos ele fala que o Havik vai se divertir com ele lá, uma coisa assim, e eu acho que tá mais do que na hora da Netherrealm voltar com o Havik aí, com o gameplay totalmente repaginado o design do personagem também e um incremento em termos de história, fazer dele ali um dos caras que vão causar uma confusão muito louca nesse mundo aí pra galera do bem. Eu acho que vai ficar muito foda, cara. Comentem o que vocês acham do aí também. E um outro que eu gostaria de ver retornando aqui, pessoal, que ficou meio sem explicação mesmo assim, o que aconteceu com ele do Mortal Kombat X pro Mortal Kombat 11, que é o nosso querido Kenshi, o nosso grande guerreiro vendado da espada muito louca espiritual aí. Não apareceu no Mortal Kombat 11 como personagem jogável e nem na história, apenas na cripta e morto. Onde a gente pega a faixinha dele ali poder colocar no olho, enxergar locais secretos e tudo mais... E no Mortal Kombat X, cara, em um dos finais arcades ali, que a gente sabe que eles podem não ser canônicos ou ser semi-canônicos, então a gente não tem certeza de nada do que aconteceu, ele vai em uma missão com o Takeda pra poder encontrar o Red Dragon, entendeu? Tanto é que eles despertam o Taven em um desses finais e tudo, mas isso ficou só no final arcade ali mesmo, eles acabaram não trazendo isso pro Mortal Kombat 11. e o Kenshi ficou a Deus Dará, mano. então eu acho que ele é um personagem que eles precisam voltar aí com força no Mortal 12, que ele é muito muito da hora, e eu acho que eles precisam explorar mais também esse lado dele. E do Takeda, caso o Takeda venha também, né? Já que eu tô comentando do filho do Kenshi Ele é o próximo personagem aqui da minha lista Que eu gostaria demais que voltasse Dentre os quatro integrantes aí do quarteto mirim lá, né? Do Mortal Kombat X O Takeda é o que eu mais curto E é o que eu mais gostaria de ver retornando também Junto com seu pai ali E eles darem um plot bacana pros dois ali Com base na sua investigação no Dragão Vermelho Mas, mas... Ed Boon falou que o negócio vai rebutar, mano Que essa linha do tempo aí acabou A gente não sabe exatamente como é que vai acontecer então eu temo até mesmo pelo futuro do Takeda nessa história, saca? Vamos esperar pra ver Mas eu gostaria demais que esses dois personagens retornassem E por fim, mas não menos importante Nós não podemos esquecer do nosso feiticeiro careca albino aí Que é o Brod Panchi. Eu já comentei sobre ele aí no vídeo de Furos do Mortal Kombat 11 Eu acho que ele dispensa apresentações, né? Que ele é um dos personagens mais filha da frutas que esse jogo tem E em termos de história, mano Eles podem aproveitar o Panchi demais Por conta das suas traquinagens ali, das suas falcatruas Pra poder complicar a vida dos bonzinhos E mano, em termos de gameplay Ele tem um estilo muito da hora né Com suas feitiçarias ali Sua magia negra Invocações de bichos muito loucos Controle mental e tudo mais Então assim, o Quan Chi, repaginado Como muitos personagens foram no Mortal Kombat 11 Eu acho que ficaria da hora demais Pra eles trazerem ele no 12 Entendeu? Então esse é mais um personagem que eu fico muito ansioso Pra poder ver se eles vão trazer E eles precisam trazê-lo sim Nesse próximo jogo quando acontecer. Nós temos outros personagens aqui da era 3D, pessoal, mas essa seria a minha lista mesmo de personagens que não estavam no 11, que eu gostaria de ver aparecendo aí, que precisam, na verdade, aparecer no Mortal Kombat 12. E agora eu quero saber de vocês aí, vocês concordam com essa minha lista aqui? Vocês acrescentariam outros personagens que não apareceram no 11 pra poder voltar no Mortal 12? Agora é o momento que eu passo essa missão pra você aí, querido inscrito. Deixa aqui embaixo agora o que vocês acharam da minha lista e comente a sua lista Quais personagens vocês acham Que precisam voltar no Mortal 12 Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês aí E não se esqueçam novamente De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não a notificação Dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo para todos vocês aí Até mais Vamos, galera!